Pessoal, estou é, gravando esse vídeo, esse depoimento, porque o doutor me solicitou. Ele pediu para mim falar sobre o meu problema e como resolvi esse problema. Tá? Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês por não aparecer, mas é por motivos óbvios. Né? Eu não, não quero porque ainda tenho vergonha ainda do meu problema. Eu tenho é, pouco apetite sexual e meu desempenho ainda não é muito bom. Enfim, deixa eu começar do início. É, eu tinha uma namorada, algum tempo atrás, que me jogou na cara, terminou comigo e me jogou na cara o porquê ela estava terminando comigo. Eu não procurava ela muito, ela tinha, é, ela tinha vontade, como todo ser humano, ela tinha vontade de fazer sexo e eu... ela me procurava e eu não não é, satisfazia, e eu tive sempre tive esse problema, eu não ia atrás, eu, eu achava que isso fosse de mim um, um problema meu por não gostar muito de sexo, e quando a gente fazia o meu desempenho não era muito bom, eu não tinha, pelo que o doutor falava, o meu libido não era muito alto, eu não, enfim, não gostava muito, e devido a esse motivo ela terminou comigo por se sentir mal, eu não a satisfazia. Mas, a vida continua, né? Depois de algum tempo, é, com isso na cabeça, eu achava que o problema era meu, e realmente era eu, é, eu conheci uma outra pessoa, e sabia que é, depois de um tempo de namoro ia rolar alguma coisa, né? E a gente ia rolar é, novamente na cama, ia ter um, um relacionamento e uma vida sexual. Foi então que eu pesquisando na internet, eu vi um produto chamado Vorax, ou Vorax, enfim, eu não sei como é que se pronuncia direito, mas parecia resolver o meu problema. Eu li, vi o site, vi vários depoimentos na internet, vi o produto, se era ou não registrado na Anvisa, e fiquei preocupado, né, porque eu ia comprar num site que eu não sabia se ia roubar meus, meus dados, eu não sabia se o produto era original, não sabia se realmente ia funcionar, mas eu comprei dois frascos, porque pelos depoimentos falaram que era realmente aonde continua, aonde é, é, a partir de dois frascos era que dava resultado. Comprei dois frascos para testar e, para minha surpresa, chegou normal, chegou rápido, em torno de sete dias. É, eles prometem é, uma semana, dez dias, mas chegou sete dias certinho, tá? E eu testei, e, cara. Deu mais ou menos uma semana. Eu já comecei já a ver o resultado. Meu apetite sexual meu libido aumentou. Eu não vou dizer que eu tô melhor na cama, porque isso é ela que vai dizer, né? Mas meu, meu libido aumentou. Eu tô procurando mais ela e até o momento eu tô gostando, tá? tô gostando e eu. Indico para vocês, meu depoimento é exatamente para fazer essa indicação que o produto é bom, o produto realmente funciona. tá? Ele não é milagroso, ele não vai... Você vai tomar hoje e vai sentir o prazer é, é, imediato. Você, Pelo que eu entendi, pelo que eu li e pelo meu uso, ele demora um pouquinho, demora uma semana ou duas. No meu caso, eu estou fazendo esse depoimento depois de um mês e está funcionando. E, cara, eu tô aqui para... Cara, eu estou aqui para falar que realmente funciona, ok? Obrigado, tá?